A hora da partida de ti levarei tudo um pouco de mim deixarei tudo como um louco meu tudo são as pedras da calçada que para ti ficou despedaçada na fantasia de mudar os teu véu, é larga a aba do meu chapéu. Calma, não me descarne a palma. O que me mim procuras está na alma, o que a tua tênua ausência desalma. Fosse qual fosse a culpa, a pena e a morte do poeta, a sua viva alma regressa a trincheira dos versos e o eco do seu versejar rejubila o planeta. Emílio Tavares Lima